Olá, ah, meus amigos. Então, eu tenho mais de 60 anos e estou aprendendo a viver agora. É inacreditável. Por que isso aconteceu? Porque lá na minha, no meu passado, minha mãe era muito crítica. Ah, então, oh, não pode isso, não pode aquilo, porque não sei quem fez isso, não sei quem faz assim faz-se uma comparação com outras pessoas, né? então lá na infância a gente vai sendo julgado e vai sendo empurrado para um lado para outro por causa das pessoas que estão lá, é uma personalidade imposta em virtude das pessoas que nós criamos, seja qual for a situação, e depois vem da, dos amiguinhos, e depois vem da, da, da sociedade em si que faz e enfia na gente modos de ser e se comportar, e aí, estou né? falando do meu caso, eu vim e comecei a ler muito. A maior parte desses livros eu li. E aí você começa lá, como fazer amigos. Ah, você tem que fazer assim, assim, assado. Como motivar preocupações, né, né, né. Cara, tem regra para tudo. É, e cada instante aparece um novo livro, aparece um novo cara que entende de tudo, que é o cara sabidão, tá? é o bicho da goiaba. É o cara que ficou multimilionário, que põe lá uma Lamborghini e diz assim, Ai, que tesão, você também tem que ser assim. Mas não dá. Por quê? Porque cada um tem uma maneira de ser. Então, jacaré come carne, bode come capim e passarinho come alpiste. Então, porque o jacaré teve sucesso lá, comeu um monte de peixe lá dentro da água, comeu um, o braço de alguém e aí ele diz assim, olha, para você ser feliz, você tem que fazer isso. Falar isso para o passarinho, não dá. Vai falar para o bode? O bode não pensa, não vai entrar na água e vai começar a comer os outros. Então a mesma coisa acontece, o bode diz assim, você para ser feliz tem que andar num gramado e comer não sei quantos quilos de grama que você vai ser feliz. Ah, o jacaré não vai comer capim, vai sair tanto vezes como um outro pedaço de capim lá por algum motivo. Ah, e o passarinho, ah, você tem que voar, e você tem que comer ao piste que você vai muito, muito, muito feliz. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que as pessoas e a própria sociedade põem condutas para nós. E eu começo a, a querer fazer aquilo, mas eu não consigo. É, o jacaré vai tentar andar com a grama. Não vai dar certo. Então a mesma coisa é eu. Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Quando vai fazer um vídeo desse então ontem eu conversei com uma pessoa de padrão de comportamento número 3. Né? Três são as pessoas que cuidam demais da sua autoimagem. Daí ele fez uma porção de comentários assim, que foram muito bons. Me ajudou muito. mas eles estão muito as pessoas de padrão 3 estão muito preocupadas com a imagem. Oh, se tem livro bagunçado, se tem uma prateleira torta, e se a camisa está adequada. E está certo eles também. Mas o foco meu não é o, o foco do Afonso, é o foco de passar conhecimento, de passar sabedoria, não que aquilo não seja. Mas passar para que você seja feliz independente do que está. Se eu estiver lá no meio do mato sujo do, de barro e tal, eu posso passar o conhecimento e se eu estiver dentro de, uma, de um escritório de gravata também, e às vezes é o mesmo conhecimento. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é, nós temos que ter é, autoconhecimento e perceber quando eu estou sendo eu mesmo ou quando não estou sendo, e soltar essas, esses, esses, você deve ser assim, você deve fazer assado, né, ah, sorria! É uma regra de, de relações humanas. Sorria sempre. Você está ferrado. O seu filho está lá com febre porque está com gripe. Né? Como é que você vai sorrir? Né? Não se queixe. Cara, tem horas que você tem que se libertar. Tem horas que você tem que falar. Diz, Olha, cara, estou com um problema assim, estou com um problema assim, Para você tirar a pressão de você. Né? Então, comece a observar o seguinte. Seja quem você é. Vai pagar um preço? Vai. Vai pagar o um preço caro? É. Porque não é fácil a gente ser a gente. A todo instante eu tenho que... Sorrir, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser. É, eu tenho que pensar no que o outro vai. É um fato, eu não posso ser também um bruto, não posso sair falando besteira por aí, magoar os outros, né? Mas tem momentos que eu tenho que me aceitar. Então eu tenho que me validar e não achar que eu sou frouxo, que eu sou fraco, que eu sou errado. Né? Algumas pessoas, alguns padrões de comportamento, como o meu. Então ele foi tão castigado na infância, foi tão assim, a mãe e quem estava lá, ó, oh, você está errado, você não consegue, você tá papapá, em que a gente tem medo de se expressar, tem 60 anos, e tenho medo de me expressar. Minha mãe está viva aqui dentro, não aquela verdadeira que está lá em Curitiba, que está lá né, fazendo as coisas dela, mas a que está aqui dentro. Então isso prende, isso não me deixa crescer, isso não me deixa andar, isso não me deixa viver. Tem que estar tá dentro de regras. Tá? E como eu né, trabalho com, esse, com o nosso conhecimento há mais de 15 anos, levou muito tempo para eu chegar aqui. Primeiro que eu li muitos livros. E nenhum dos livros ensina de verdade como. Eles dizem, ó, oh, você tem que praticar isso. Não sei se eles praticam. Então, você tem que começar agora a observar quem você é realmente e praticar isso. No começo vai ser difícil, vai. Vai magoar pessoas, vai. Vai acontecer um monte de porcaria, vai. Mas cada vez que acontece alguma coisa errada, você aprende uma coisa nova. Você muda seu comportamento. Né? Assista meus outros vídeos lá, quando eu falo de essência, personalidade, né? o amo, o maestro. São analogias, mas você vai entender do que eu estou falando aqui agora. Então, pessoal, ó, busca ser você e viva a vida bem. Cara, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, mas não consigo chegar lá porque eu nunca consegui prosperar. Que foi o né, meu grande desapego, foi esse. Mas por quê? Porque eu sou passarinho. Né, com a minha pista e vou. Então, para mim, não é importante o teu dinheiro. Para outras pessoas, é. Para cada um tem uma importância. Comece a observar o que é importante para você. Siga meus vídeos. Eu te garanto que você vai aprender muitas coisas. Não porque eu vou ensinar, vou dizer como é, vou falar alguma, alguns exercícios, algumas coisas. Aí você experimenta, se deu certo, beleza, continue. Se não deu, larga a mão. Né? Aí você continua seguindo, eu digo assim, ah, esse cara ia é pirar, esse cara ia... É, né, não bate comigo. Mas eu sou feliz. Entende? Então, hoje eu curto a vida. É isso. Não, é. Você quer ser feliz? Seja feliz. Né? Pare de ser o que os outros querem que você seja. Comece a viver a sua própria vida. A vida é muito curta. É muito curta. E passar uma vida vivendo aquilo que a sociedade quer, é o que os outros querem, é uma vida desperdiçada. É muito melhor você morar lá na beira da praia, na cabana pescando, e ser feliz, né? E ter uma companheira, um companheiro, um grupo, filhos e tal, que estão com você de verdade, do que você morar numa mansão, numa casa muito boa dentro da cidade, onde a... Teu companheiro, mora, dorme com você. É, teu companheiro dorme num quarto, dorme no outro, não podem se ver, brigam, os filhos também só brigam. Pessoal, seguinte, seja feliz. E é fácil, é muito fácil. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas. Ah, aí, indique outras pessoas. É, pesquise como encontrar o meu formulário, eu tenho um formulário com 200 perguntas, lá onde você vai descobrir quais são os seus padrões de comportamento. Só de responder o formulário... Você já vai descobrir coisas muito, muito, muito, muito, muito boas pra você. É, precisa de paciência pra preencher tudo aquilo. Aí, se você quiser uma mentoria, liga pra mim e faz uma mentoria comigo daí. Bora! Ser feliz, cara! Viver a vida! Ser feliz e viver a vida! Grande abraço, tchau pra vocês e até a próxima oportunidade!